Fala galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar como vocês podem estar tá ganhando dinheiro com a plataforma de investimentos em chuva É essa aqui que eu estou mostrando para vocês agora na tela. Então lembrando que os links vão estar aí embaixo para você estar tá acessando e no vídeo de hoje a gente vai conferir tudo da plataforma. Então basicamente, primeiro, o que é essa plataforma aqui? Como vocês podem ver, é uma plataforma inovadora com uma ampla gama de oportunidade de investimento. Então aqui tem investimento em criptomoeda, em Forex opções, diversas maneiras aqui para você ganhar dinheiro. E já tem mais de 50 milhões de usuários ao redor do mundo aqui. E você pode também estar negociando em pares de criptomoedas, pode negociar ações, commodities, ETF, opções digitais, binárias, enfim. Então vocês podem ver que tem conta de demonstração gratuita para você que é iniciante. O depósito mínimo é de apenas 10 doll, mas na verdade é 1 doll. E suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tem a interface humana, tá? Fácil para você entender. Bons instrumentos de negociação inteligentes e uma execução rápida. Aqui os ativos que eu falei, né, então, tem EuroSD, EuroGBP, GBPUSD, enfim, ações que eu falei, Tesla, Amazon, Facebook, Forex também, né, parte de cripto, Bitcoin, Dogecoin, Ethereum e commodities, né, petróleo, ouro prata, aqui o complexo vira simples, tá? Você vê o interesse de outros investidores, investimento mínimo de um dólar, como eu falei pra vocês, que na verdade é um dólar e você tem um gerenciamento de risco aqui e uma parte muito legal é que não é só pra PC e notebook, né, Windows ou Mac você também pode estar usando no seu dispositivo, no seu celular, né? Você pode estar usando o seu tablet, no seu Android e também no navegador da web, Chrome, Safari Firefox. Então tá aqui, ó, instalar o aplicativo Android e também instalar o aplicativo para desktop. Que você pode ver também que a galera fala bem do aplicativo, olha só. O aplicativo é rápido, não congela mesmo durante as sessões. As cotações são precisas, os gráficos são reais. É muito bom quando a galera fala bem do aplicativo. Eles aceitam Pix, TED, boleto, boleto rápido, Mastercard diversas maneiras, e aqui você pode começar então, né, contas de prática, 10 mil dólares, depósito mínimo que a gente falou, que na verdade é um dólar apenas, e até 99% de lucro para uma negociação, então vamos lá. Iniciando aqui na plataforma, você vai ter um pequeno tutorial, já que é o primeiro vídeo que eu trago aqui da Enxova, vamos ver esse tutorial junto. Então iniciar tutorial, olha só, então aqui tem os gráficos de preço. Este gráfico mostra como o preço de um ativo muda em tempo real. Seu objetivo é prever se o gráfico de preço vai subir ou cair. O quanto você investe determinará o resultado de sua negociação. Como exemplo, vamos definir o investimento de 100$, dólares, tá? Então, tá 10 aqui, a gente bota 100. Aqui é a primeira coisa que você tem que definir. Depois você define a hora em que deseja que sua negociação seja fechada automaticamente. Ela será mostrada com uma linha de vermelho no gráfico, olha só. Por exemplo, aqui 10. O lucro ou potencial que você pode ter na sua previsão, se estiver correta, por exemplo, 90%. A gente colocou 100, eu posso ganhar até 90 dólares. Aí você faz a negociação, então você faz a sua previsão. Você clica no botão mais alto se você acha que o gráfico vai subir, ou no botão mais baixo se você acha que ele vai cair. Então, pra cima verde, pra baixo vermelho, muito simples. Eu acho aqui na tendência, veio de queda, eu acho que vai reverter para a tendência de alta. Muito bem, você fez uma negociação, vamos aguardar esse exemplo aqui, tá, galera? Que é um exemplo teórico, obviamente, mas, ó, eu teria acertado. Então, ganharia aqui 90 dólares. De 1.000, coloquei 100 e fui para 1.090. Terminar, treinamento concluído. Então, este tutorial vai estar disponível também na seção de tutoriais a qualquer momento, e boa sorte. Então é basicamente isso, negocie agora, fechou? Então aqui a gente tem a nossa conta de demonstração, 10 mil dólares, ok? E é isso galera, e aqui a gente vai vendo como que é a plataforma, aqui em cima tem os pares, tá? Então aqui tem Blitz, digital, Forex, então Euro SD, Forex, Euro SD aqui na parte digital, aqui você pode abrir um novo ativo, então como a gente falou, tem binárias, né? Tipo Euro GBP, pá, tem aqui digital, é Euro SD. tem aqui por exemplo, Forex, tá? Você quer operar Euro SD, Forex, você quer operar aqui ações, Vamos ver, por exemplo, ações da Tesla, né? Olha só, ações da Tesla. Então tudo aqui, cara. Cripto. Vamos ver aqui, ó. Bitcoin, cara. Tá aqui também gráfico do Bitcoin, tudo aqui, commodities, vamos lá, commodities, ouro, você pode estar operando ouro se assim você quiser E a gente tem também aqui fundos, né? Então aqui um fundo é Ultra Pro Short, QQQ, SP500, ETF, SP500, também você pode operar tudo, muito completa a plataforma E aqui vamos lá, primeiramente o que eu gosto de fazer aqui ó, deixa eu dar uma diminuída aqui, eu gosto de mudar já no tipo de gráfico, que tá bem onde tá minha tela aqui, mas eu coloco aqui ó esse aqui de velas. Eu prefiro muito mais o de velas, ok? Vou tirar a minha câmera aqui para vocês verem. Então aqui ó, nesse cantinho aqui você seleciona. Você seleciona aqui o tipo de gráfico, tem linha, vela, barra, né? A gente deixa no barra, tem um período de vela que eu gosto de colocar, por exemplo, um minuto, tá? Você pode colocar também aqui a cinco minutos tá? Vamos voltar nesse aqui, vamos botar de vela isso, bem melhor. Aqui também ferramentas gráficas, como por exemplo linha, você pode estar acrescentando linha, você pode estar acrescentando linhas aqui. Indicadores, que é muito importante, né? E também aqui período, né? Período de um dia, sete é dias, trinta anos, três meses, seis, doze, dois anos, para você estar tá analisando. Bom, aqui também a parte de portfólio vai estar tá mostrando aqui as suas negociações, histórico de trading, a mesma coisa. Tem a parte de chat, suporte, como a gente falou, sete dias por semana, né? A parte de análise de mercado, você pode ter umas análises aqui, muito bacana, bacana e os tutoriais muito legal você que é iniciante além de você usar a conta de demonstração antes de partir para a conta real né que a conta real depois que você treinar na conta de demonstração tá então primeiro vem para a conta de demonstração e aí cara veja os tutoriais tem todos os vídeos aqui como depositar como personalizar como usar né depois aqui noções básicas de, de fundo, de personalizar a plataforma, sua plataforma, como negociar opções digitais, tá? É, negociação aqui também de forex, por exemplo, negociação com margem, tudo aqui, análise técnica, bandas de boarding, RSI, médias móveis, os mais tradicionais aqui para você aprender. E também análise fundamental, né? Calendários econômicos, notícias, negociação, né? Porque a gente tem duas maneiras de negociar ou uma análise técnica, você vai usar indicadores, ou você analisa de forma fundamentalista com as notícias que vão saindo e alteram o gráfico. Vou colocar aqui um indicador muito comum, que é o indicador de médias móveis, ok? Então, por exemplo, aqui no 14, SMA, cor vermelha, por exemplo. A gente vai aumentar só um pouquinho essa espessura e vou estar aplicando Olha só, aqui uma média móvel muito simples, e olha só, muito simples como funciona, olha só. Tá vendo? Aqui sempre tá Sempre na tendência, vamos dizer, contrária dessa média aqui. Olha só, a linha aqui embaixo, então, você pode ver que o gráfico aqui em cima dessa linha, a linha tá para cá, agora o gráfico tá aqui embaixo dessa linha, tá vendo? Sempre aqui. Agora a linha subindo, aí o gráfico para cima dessa linha. Então, aqui você consegue facilmente ver uma tendência, né? Você vê que aqui tendência de subida, tendência de baixa, tendência de alta novamente. Então, por exemplo, vamos fazer aqui. Vamos lá, vamos fazer um teste aqui, galera. Vamos colocar aqui, por exemplo, 10 dólares, tá? E aqui, ó, o gráfico tá para baixo aqui da linha. Então, a gente vai fazer uma operação de baixa, beleza? E basicamente, a gente vai esperar e ver. Como vocês podem ver aqui, rapidamente, antes de acabar, falta 8 segundos, mas já dá para ver que eu acertei. Porque rapidamente a gente viu aqui a tendência da média móvel para baixo. fez a análise, é muito simples, ó, já ganhei aqui 8,71, então de 10 mil foi para 2008 então obviamente aqui é na conta de demonstração, mas é justamente para isso, para você treinar né, eu Tô demonstrando aqui o treinamento você treina, depois que você tiver confiante aí eu poderia ter feito a mesma operação numa conta real, e aí sim eu ganharia um dinheiro de verdade aqui, e bom galera, agora que a gente já fez aqui os testes na conta de demonstração, vim aqui para uma outra conta que eu tenho minha conta real agora agora realmente é dinheiro de verdade tem um 47,417 como vocês podem ver, agora realmente é isso em The Game agora eu posso ganhar ou perder dinheiro de verdade e é isso que a gente vai estar tá conferindo agora, ok? Então basicamente aqui a gente tem Fractal, que basicamente é você analisar a tendência contrária da setinha, então setinha para baixo, subiu, setinha para cima, desceu, setinha para baixo, subiu, você vai fazendo essa pequena análise e juntamente com isso eu coloquei a média móvel aqui, 14, que está aqui ó, mostrando, sempre você viu que está ao contrário, aqui, por exemplo, se está para cima aqui dessa linha, é tendência de subir, tendência ali para baixo, se estiver abaixo da linha. E que a gente vai fazer agora uma operação real, para vocês verem que realmente eu opero aqui com dinheiro de verdade. Então vocês podem ver que, por exemplo, aqui setinha para baixo, agora indica tendência de alta, né? reversão aqui dessa setinha para baixo e tá também acima da média móvel aqui, ou seja, vamos fazer aqui uma operação para cima, beleza? Deixa eu analisar tudo certinho aqui, pegar o momento ideal e fechou, vamos agora. Operação um bem tensa aqui, mas no final 3, 2, 1 e conseguimos, beleza? Então realmente seguiu aqui a tendência, como eu falei para vocês, porque é só comparar aqui, ó. Você tinha para baixo, subiu. Você tinha para cima, desceu. Você tinha pra baixo, subiu. Você tinha para cima, desceu. Você tinha, tinha, tinha pra baixo, subiu. E realmente pegamos aqui uma tendência de subida aqui, nem que seja um pouquinho aqui de uma reversão da queda, na verdade. Além disso, ficou acima aqui da linha da média móvel, né? Agora vocês podem ver que já tá alternando, surgiu uma setinha para cima, ou seja, agora tem uma tendência de queda, tá até já vindo para baixo aqui da média móvel. Então, essa aqui é a ideia, beleza? Também vocês podem ver agora, né, que a gente foi, a gente estava com 47,417, né? Se não me engano, agora 47,504. Então, mostrando aqui que dá se aumentar a banca, aos poucos dá para ir ganhando dinheiro. Então, você tem que ter um gerenciamento, obviamente, tem que ter uma boa mentalidade, mas aos poucos vai vir no resultado, beleza? Bom, e aí, obviamente, você tem que vir na parte de depositar. Aqui vocês podem ver a parte de depositar, pode ser Pix pode ser a partir, ó, por exemplo. Aí você escolhe aí o valor, né? PIX, tem TED, boleto, boleto rápido, AdvoCash, MasterCard Perfect Money, tá? PIX eu acho que é o mais rápido para gente aqui do Brasil. E aqui a gente tá também no site da Enxova, porque depois de você lucrar, você vai querer também retirar seus fundos. Então você vem aqui no seu perfil, por exemplo, e aqui basicamente na minha fotinho tem Depositar ContiView, né? Que a gente pode ver aqui, ó, a parte de Depositar Fundos, né? Mesma coisa. E aqui, ó, vai ter dados, vai ter a verificação, muito importante você fazer a verificação. Mas a gente vai vir aqui na parte de Retirar Fundos, tá? E aqui, basicamente, você pode pode retirar, tem uma retirada gratuita até o final do mês, né? Depois tem uma taxinha, mas basicamente, ó, eu não consigo agora porque tá zerado, mas aí você pode estar tá fazendo saque em Visa, Mastercard, ADV Cash, ADV Cash USD, Bradesco, Perfect Money, pode ser no PicPay, pode ser na Caixa Econômica Federal, Itaú, Nubank, Banco do Brasil, Banco Inter, C6 Bank, Banco Original, Ash Bank, é, BV, Votarantim, BTG Pactual, Crédito Suisse, Bnds, enfim, olha quantas opções, Santander, Citibank, Safra, Sicredi, Banrisul, BMP, então diversas opções você apenas faz o saque. Depois eu vou fazer outro vídeo com dinheiro de verdade sacando também de verdade. E é basicamente isso o vídeo de hoje, galera. Então eu espero que vocês tenham gostado, deixando bem claro para finalizar o vídeo que esse vídeo não é uma dica de investimento, mas é um conteúdo informativo e educativo né? Agora você faz a sua análise de risco e faz sua decisão aí, né? porque essas plataformas têm risco, beleza? E são para maiores de 18 anos também, presta atenção nisso. Mas basicamente todos os links vão estar aí embaixo, acessa lá se você gostou. E se vocês deixarem bastante like e apoiarem esse vídeo, eu trago mais vídeos aí falando da plataforma e como você pode operar e ganhar dinheiro na plataforma, beleza? Então vou ficando por aqui, valeu e até o próximo vídeo.